todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando que sempre um excedente Deus, Deus tranquilizador em minha vida. Um excedente tranquilizador em minha vida. porque Deus está satisfaz, todas as, Deus um satisfaz todas as minhas, minhas necessidades. Minha necessidades deixando Já sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem. Está tudo bem resolvido. Fique em paz. Deus porque satisfaz todas as minhas imenso necessidades imenso agora. deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque você está sentindo imensa gratidão. Agora, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador está tudo minhas está minhas tudo tudo em Tudo resolvido, deixando sempre um excedente tranquilizador. Por que você está sentindo imensa paz? Deus satisfaz bem. todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as minhas em minha necessidades, vida. Por que você está sentindo imensa gratidão agora em minha vida? Por quê? Deus, Deus satisfaz tudo todas tudo as minhas necessidades, tudo bem, deixando tudo sempre um descanso um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. Deixando Por que você está sentindo um imensa paz em minha vida Por que? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre, Deus um, um, excedente satisfaz agora, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Agora, deixando sempre um excedente tranquilizador. Já está tudo bem. Deus satisfaz todas as minhas minha necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha Porque está sentindo imensa paz, deixando sempre, Deus, um, excedente paz agora, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as, as minhas necessidades, deixando sim. sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Deixando sempre um excedente já está tudo bem em minha vida. está tudo resolvido fique em paz Deus satisfaz todas as minhas necessidades porque está sentindo deixando sempre um excedente satisfaz tranquilizador em minhas necessidades em minha deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida porque você está sentindo Deus satisfaz todas agora. as minhas necessidades deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as em minha vida já está tudo bem deixando sempre está tudo resolvido um excedente Fique em tranquilizador em minha vida porque você está Deus sentindo satisfaz todas amado, as minhas, necessidades? Deixando, Deus um as minhas minha necessidades. necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha necessidades deixando sempre porque você está sentindo imensa gratidão Deus, satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas, minhas necessidades, paz. deixando sempre um excedente tranquilizador. Por que você está sentindo agora? imensa paz agora? Deus, Deus, satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador. Por que em você está sentindo imensa gratidão? excelente tranquilizador, em minha, se um tranquilizador, em, um tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. que você está sentindo imensa paz? necessidade tranquilizador em minha vida? Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Porque deixando sempre um excedente tranquilizador agora. em minha vida. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem. Está tudo resolvido. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre você um excedente tranquilizador e em minha vida. Porque deixando sempre um excedente tranquilizador. Deus porque satisfaz está todas as minhas, minhas necessidades, necessidades. Agora, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas, minhas necessidades, deixando sempre já está tudo cedente, bem, está tudo resolvido, em minha vida. fique em paz. Deus, Deus satisfaz todas as minhas, minha Deus um satisfaz as minhas minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre excedente tranquilizador em porque você está sentindo imensa gratidão. Deus agora, satisfaz todas mim, as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente satisfaz, tranquilizador. está tudo bem, está tudo resolvido. Deixando sempre em paz. um excedente tranquilizador em minha vida. Por você está sentindo imensa Deus paz, satisfaz as todas as mim. minhas necessidades, deixando sempre meu um excedente tranquilizador minhas em minhas necessidades. Porque você está sentindo um imensa gratidão agora. Minha vida. Por quê? Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Já está tudo. Deixando bem, sempre está tudo um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. Deixando sempre. Porque você está sentindo imensa paz, paz agora? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador e imensa gratidão, deixando sim, sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus, Deus tudo bem, satisfaz todas tudo as minhas necessidades, paz. deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador. Por que você está sentindo imensa paz, tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, está deixando minha sempre um excedente satisfaz tranquilizador em minhas, minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Já está em tudo bem, está tudo resolvido. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Porque você está deixando sentindo, sempre e Deus um está excedente agora, tranquilizador as em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está sentindo, Deus satisfaz Deus todas as minhas agora. necessidades. Porque deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as as em minhas necessidades. Já e está tudo bem. Está tudo um resolvido. Fique em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilo. Porque você está sentindo imensa gratidão agora. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre. Deus, um excedente está tudo tranquilizador sigo em paz deixando sempre um excedente tranquilizador porque você mim. está sentindo imensa paz agora Deus Por... satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador as em minha porque você está sentindo deixando imensa gratidão um excedente agora. tranquilizador Deus satisfaz, sempre, filho, Deus, um Deus, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Por que você está sentindo imensa paz agora? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre vocês um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Porque deixando sempre Excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem. Está Deus tudo satisfaz todas paz. as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, gratidão deixando sempre um excedente satisfaz tranquilizador as minhas necessidades deixando sempre um excedente já está tudo tranquilizador bem está tudo resolvido fique em paz deus satisfaz as todas as minhas necessidades deixando, um as minha necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador as minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida por que você está sentindo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador já está tudo bem, está tudo resolvido, um excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está sentindo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida? você está sentindo imensa gratidão agora? Por quê? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando, sempre um, sempre, um tranquilizador tranquilizador deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. deixando sempre Por que você está sentindo imensa paz agora? Por quê? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre é um excedente tranquilizador em deixando sempre Um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz, satisfaz bem, todas as, as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador. Em porque minha você está sentindo imensa paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades que você está deixando sempre imenso, um excedente gratidão, tranquilizador, as tranquilizador em minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em já está tudo bem está tudo resolvido deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando porque sempre você está um excedente imenso, tranquilizador em minhas, minhas necessidades porque. deixando sempre excedente tranquilizador em minha vida. Porque Deus está satisfaz todas as minhas necessidades, agora. deixando Deus. sempre Deus um excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem, está tudo resolvido. Fique em paz. Deus Porque satisfaz todas as minhas paz, necessidades, agora. deixando Deus. sempre um excedente tranquilizador às minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. porque você está sentindo imensa gratidão agora? Deus satisfaz Deus. todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente está tranquilizador. Tudo em, em minha necessidades, tudo resolvido, deixando Deus. sempre um excedente tranquilizador em Por que você está sentindo Imensa paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Por que você está sentindo imensa gratidão agora? Minha... Por que? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, tudo bem. Tudo deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Deixando Por que você está sentindo um imensa paz agora? minha vida? Por quê? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando, sempre, minha necessidades, deixando um minha sempre um excedente tranquilizador em sua Agora, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem. Deus satisfaz tudo todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador em minha vida imensa paz a deixando sempre paz, porque um excedente tranquilizador em minha vida Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando, gratidão, sempre Deus, um satisfaz, as, minha necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida deixando sempre um excedente já está tudo bem e minha vida. está tudo resolvido Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Por você está sentindo um deixando sempre paz, Deus, um excedente tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está sentindo Deus satisfaz todas as minhas necessidades, porque? deixando sempre um excedente, satisfaz satisfaz as minhas minhas bem, um excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem. Está tudo resolvido. excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está Deus sentindo satisfaz, satisfaz, todas satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. necessidades. Deixando sempre um excedente você satisfaz está satisfaz sentindo satisfaz imensa gratidão. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Já está um excedente satisfaz tranquilizador minhas em minhas necessidades. Paz. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Por que você está sentindo imensa paz agora? Por... Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador. as que você necessidades. está sentindo minha imensa gratidão? Deus. Excedente, tranquilizador porque em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Por que você está sentindo imensa paz? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deixando sempre é um excedente tranquilizador faz. em minha vida. Já está tudo bem. Está tudo resolvido. Deus satisfaz faz. todas as minhas necessidades. Deixando sempre porque? Você é um excedente tranquilizador faz. em minha vida. Porque deixando sempre um excedente Deus porque satisfaz todas as minhas, minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Deixando sempre já está tudo bem, está tudo resolvido. Em minha vida. Fique em paz. Deus, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, paz deixando, sempre Deus, um em minha necessidades Deus. deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Deixando sempre. Excedente tranquilizador. Porque você está sentindo imensa gratidão? Deus Agora, satisfaz porque? todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente satisfaz, tranquilizador. Está as tudo bem, está tudo resolvido. Deixando em paz. Um excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está sentindo imensa Deus paz Satisfaz também. todas porque? as minhas necessidades deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. que você está sentindo um imensa gratidão agora. Por quê? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, já está tudo deixando bem. sempre está tudo Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. Deixando sempre. Porque de você está sentindo imensa paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente e em minha vida. gratidão, deixando agora. sempre porque um excedente tranquilizador Deus em minha vida. Deus tudo satisfaz bem, todas tudo as minhas necessidades, de deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador porque você está em minha vida excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas Porque necessidades. Por que você está sentindo, deixando Imensa sempre um excedente tranquilizador as em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador? Já está em minha tudo vida. bem, está tudo resolvido. Fique em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Por que você está deixando sentindo sempre Deus, um excedente rapaz, tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Porque Deus, você está, sentindo Deus, satisfaz todas as minhas agora. necessidades, por deixando sempre Deus, Deus um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Já está deixando tudo bem, sempre, está tudo um resolvido. Deus, satisfaz você está satisfaz todas as minhas necessidades deixando, Deus um toda minha necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre um excedente? Por que você está sentindo minha imensa gratidão agora? Deus, Deus, satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador tudo em minhas necessidades. Deixe tudo resolvido. Fique em paz. Deixando sempre excedente tranquilizador. Por que você está sentindo imensa paz agora? Deus, Por... satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador as em minha vida. Por que você está sentindo imensa gratidão? Excedente agora. tranquilizador. Porque em minha vida. Deus, Deus satisfaz todas as minhas, minhas necessidades. Bem. Está tudo resolvido deixando sempre. Deus Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades porque você está sentindo imensa paz tranquilizador agora. em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre você está um excedente tranquilizador em minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida já está tudo bem Está Deus tudo satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre, Deus, um as minhas minha necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Excelente, Já está tudo bem, está tudo e resolvido. Bem. Fique em paz. Deus satisfaz todas Por as que minhas, minhas necessidades, está sentindo deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Por que você está sentindo imensa Deus gratidão? Deus satisfaz todas Porque. as minhas necessidades, deixando sempre um excedente Deus tranquilizador. As Já está tudo bem. Está tudo resolvido. Um em tranquilizador em minha vida. Porque você está sentindo Deus satisfaz todas Deus? as minhas Porque necessidades. Deixando sempre Deus Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. necessidades. Deixando sempre Por que você imensa, está sentindo imensa gratidão. Deus satisfaz, Deus, um Deus, um tranquilizador tranquilizador um Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente Deus tranquilizador, tranquilizador em minhas necessidades. Deixando sempre Por que você está sentindo imensa paz agora? Por Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Você está sentindo imensa gratidão Excedente tranquilizador em minha vida. Deus Já satisfaz todas as duas necessidades, minhas necessidades. Fique deixando paz. sempre Deus um excedente tranquilizador, em porque minha você está sentindo imensa paz a um excedente tranquilizador. Deus, satisfaz todas as minhas necessidades. Que você está deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Minha já está tudo bem. Está tudo resolvido. Deus, satisfaz todas as minhas necessidades. Porque você está deixando sentindo Deus, um, excedente gratidão, e minha um excedente tranquilizador já em minha bem, Deus, Deus, satisfaz. Satisfaz as minhas necessidades, deixando por sempre Excedente tranquilizador em minha vida. Porque Deus está se satisfaz todas as, minhas necessidades, sedente, satisfaz as, minhas, necessidades. as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Já está tudo bem, está tudo resolvido. Fique em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque você está sentindo imensa gratidão. Agora, Deus satisfaz, todas as, Deus, um satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em tudo, bem, minhas está minhas tudo resolvido, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque você está sentindo imensa paz? Deus também. satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. Porque Eu você está sentindo imensa, imensa gratidão. Minha... Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Está tudo bem deixando sempre um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. Deixando Por que você está sentindo um imensa paz na minha vida? Por que? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Está tudo bem. Deus satisfaz tudo todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. deixando sempre porque um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as, as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador a dor, em minhas vida já está tudo bem em está tudo resolvido fique em paz Deus satisfaz todas as minhas necessidades Por que você está sentindo Não deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas minha necessidades vida. deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida porque você está sentindo o Deus satisfaz todas as minhas necessidades Deixando sempre, Deus, um, excedente, Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem, está tudo resolvido. Excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está Deus, sentindo satisfaz todas as minhas necessidades? Por Deixando sempre Deus, um excedente tranquilizador em minha vida. Deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque você está sentindo imensa dor. gratidão agora. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Já está tudo bem. um excedente está tranquilizador em minhas, minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilo. Por que você está sentindo imensa paz agora? Por Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Por que você está sentindo imensa, um está sentindo imensa gratidão?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 Porque deixando sempre um excedente tranquilizador Já em minha vida, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Já está tudo bem, está tudo resolvido. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando, -se. porque porque se minha necessidades. deixando -se. sempre um excedente tranquilizador à paz em minha mas necessidades, porque deixando -se. sempre um excedente Deus satisfaça todas as minhas necessidades, agora. deixando sempre Deus um excedente tranquilizador em minhas já necessidades, deixando sempre já está tudo bem, bem está tudo resolvido em minha vida. fique em paz Deus satisfaz todas as minhas, necessidades deixando, um Deus. Deus. As as minhas Deus. necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador porque você está sentindo imensa gratidão Deus Agora, satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre Deus um excedente tranquilizador já está tudo bem, está tudo resolvido deixando fica em paz um excedente tranquilizador em minha vida porque você está sentindo Deus imensa Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. Porque você está sentindo um imensa gratidão agora? Por quê? Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deus já está tudo Deixando bem. sempre está tudo um excedente tranquilizador as minhas em minhas necessidades. Deixando sempre Porque você está sentindo imensa paz agora? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus, um excedente em minha vida gratidão, deixando dor, sempre por um excedente tranquilizador em minha vida. Deus, Deus tudo satisfaz bem, todas tudo as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. porque você está em sentindo imensa paz? excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as minhas Porque necessidades. Está sentindo, deixando sempre gratidão, um excedente tranquilizador em minhas necessidades, vida. deixando sempre um excedente tranquilizador. Já está tudo bem, está tudo resolvido. Fique em paz. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Por que você deixando sempre? Em Deus um excedente tranquilizador em minhas necessidades deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida por que você está assim deus satisfaz, satisfaz todas as minhas agora. necessidades deixando sempre deus um excedente satisfaz tranquilizador em minhas necessidades já está tudo bem está tudo um resolvido tranquilo em paz e minha Porque Deus você está satisfaz todas as minhas paz, necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador em minhas necessidades, deixando sempre um excedente. Porque, porque você está vida. sentindo minha imensa gratidão agora. Deus, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tudo tranquilizador. Tudo resolvido. Excedente tranquilizador. Porque você está sentindo imensa paz agora? Deus Por... satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está sentindo deixando imensa gratidão. Um Deus satisfaz todas Já as está minhas, minhas tudo necessidades, está tudo resolvido. deixando sempre um excedente tranquilizador as em minhas necessidades. Por que deixando você está sentindo imensamente tranquilizador e minha Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando por sempre um excedente e tranquilizador, tranquilizador em minhas necessidades. Agora. Já está tudo bem. Está Deus tudo satisfaz, tudo bem. satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deixando porque? sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz, todas as, vida. Deus, um satisfaz todas as minhas, as minhas Deus, necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minhas necessidades. Deixando sempre um excedente Já está tudo tranquilizador, bem. Está tudo resolvido. Fique em paz. Deus satisfaz todas Por as minhas, minhas necessidades, deixando paz. sempre Deus um Deus excedente Deus tranquilizador em minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Porque você está sentindo imensa desilusão? Deus gratidão, satisfaz vida, todas as minhas necessidades deixando sempre Deus um excedente tranquilizador as tudo bem. está tudo resolvido excedente tranquilizador em minha vida por que você está sentindo Deus satisfaz todas as minhas necessidades deixando sempre Deus um excedente Deus tranquilizador em as minhas necessidades deixando sempre por que você está sentindo imensa gratidão Deus satisfaz, Deus, sempre sempre, Deus, um um Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre Deus um excedente tranquilizador em assim minhas necessidades. Deixando sempre um excedente Por que você está sentindo imensa paz agora? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deixando sempre um excedente tranquilizador que você está sentindo imensa gratidão sempre. Excedente é é tranquilizador em minha vida. Deus satisfaz todas as, todas as minhas, minhas necessidades, deixando paz. sempre um excedente tranquilizador.